Olá a todos bem vindo ao nosso canal só vendo, este é o senhor Magu gato, e ele pode estar um pouco diferente ele nasceu com sua língua de fora, e não tem a capacidade de puxar para trás além disso, ele está perfeitamente feliz e saudável. vezes faz sem olhar para os lados. Esta empresa fez um teste, para ver quais carros têm o melhor e o pior sistemas para evitar acidentes com pedestres. Eles testaram 11 SUVs pequenos e 4 deles recebem pontuações boas. O Mitsubishi Outlander recebeu apenas uma classificação básica, e a BMW X1 não ganhou crédito porque também não diminuiu ou teve velocidade. Mínima redução em todos os cenários. Caso você não saiba que Sat... Ares, caso você não saiba que Saturno está perdendo seus anéis então em cerca de 150 milhões de anos, Saturno vai ficar assim. homem de 80 anos teve sua bicicleta roubada, então esses policiais lhe deram uma novinha, Algumas arraias adoram pegar sua cauda limpa, depois que peixes menores fizeram todo o trabalho de limpá-la. Obrigado por assistirem. Eu realmente espero que você goste. E vejo vocês de novo muito, muito em breve mais tarde.